Eu vou-vos contar duas histórias. A primeira, as pessoas questionavam porque é que eu não tinha. porque é que eu era quando cheguei. É um treinador que não tem títulos. as pessoas deviam ter perguntado é porque é que clubes pagaram por mim um treinador sem títulos? Porquê que um clube como o Pauk foi a Braga e pagou 3 milhões de euros? É porque é que o Palmeiras foi ao Paloc pagar para eu vir para o Palmeiras. Este treinador eu ainda não fui despedido, estou à espera que isso aconteça, mas ainda não fui despedido e as pessoas, em vez de pensar nisso, pensaram que eu não tenho títulos. E a segunda história que ninguém sabe, um... eu fui contra tudo e contra todos da minha família. Meus pais disseram, não vais, não vais, não vás, minha mulher disse, não vais, não vais, não vais. eu disse, se tu gostas de mim, se tu gostas de mim, tu vais continuar a gostar, mas eu vou.